E aí, gente, eu todos muito bem-vindos. É o Bigodão na área, cara. Esse vlogzinho aqui, mano, pra comemorar, porque nós estamos quase, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Estamos quase com 100 mil inscritos, mano. Deixa eu mostrar Ai, ali pra vocês ali atrás. Valeu, vem cá, tchau. Mano, cabelão mano, azul. Falta muito pouco, velho. Dia 30 de dezembro, mano. Eu um já dia tô... antes... Eu tô já tô pronto aqui, mano, tô cara. Bem, eu velho. já tô pronto pra é, se inscrever. Ó, o o Atim disse mil. que vai ser o um número 100 mil aqui do canal, mano. Que honra. Atin. Pota só Nós vamos pô, tá chegar. Velho. Cara, eu tô muito, muito feliz, mano. Porque 100 mil pessoas é muita gente. É bizarro. É a primeira cara, marca pra caramba. Flex. como que foi ganhar 100 mil na tua é Emocionante, velho. Foi tipo... Eu realmente fiquei emocionado pra caramba. Porque, tipo, a gente não espera chegar nesse 100 mil inscritos. Mano, é... É, é, cara, 100 mil inscritos é tipo, é o cara gente, pode chegar né? em 1 milhão, 2 milhões, mas cara, 100 mil inscritos o cara nunca esquece, tá? Que é a primeira vez... É a primeira que... vez, Coquinha... Que é uma marca especial, né? É o primeiro nossa. grande marca, é o primeiro É a primeira marca grande da marca da que falta agora quanto? 7? Se inscreva, galera! Sete, velho. Velho, se inscreve, <risos> então se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, se inscreve aí, velho! Cara, tô muito, muito feliz com essa marca porque realmente é muita gente. Feliz demais mesmo porque foram 4 quatro, quatro ou 5 meses de canal, eu não sei ao certo, mas... Mais mais. Mas já... a... tá mais? É mais, mais, acabou acabou a criatividade, mais calma, calma, tô tremendo, tô nervoso, aí, galera. falta quatro, faltam quatro, falta seis, mano. É, não sei. Cadê a matemática, velho? Eu li o ali, eu confundi. Πεiria. Perdeu um inscrito. Perdeu um inscrito. Quem foi o vacilão? Quem, Quem foi o vacilão? Pode falar aí na minha cara. Não que eu vou fazer alguma eu coisa sei. contigo. <risos> mas, mas, mas enfim, é isso aí. Vai se inscrever, vai se inscrever. Os dois juntos vai ser... inscrever. Eu quero foto, Vamos todo, todo mundo se inscrever pra pegar a segunda. Ah, é segunda, segunda vez 100 mil. Duas, duas vezes 100 mil inscritos é hoje, barra. galera. Uh, 100 mil e um! Uh. Quem foi? Quem foi essa pessoa? Quem foi esse um? Ih, foi já desanimou? Foi lá no canal, viu Ixi, Não. Eu quero que vocês façam. Um, como que é quando a pessoa chega um, alguém faz um Nada. depoimento? Tá. Depoimento, hein, Carlos, só. Quer que velho, você faça um depoimento? discurso. Quando o Bigodão começou o canal dele, eu sempre falei, mano, continua. Teu canal é muito bom, olha né? só. Até essa pessoa também concorda comigo? Esse concorda. Tá esse ser humano. Eu falei, continua não postando. A que nossa, um dia tudo. você vai chegar mais de é mil inscritos. É sério, e o um Flex, um dos caras que mais me ajudou ah, aqui no canal. Ah, que bonitinho. Ah, né? eu tô falando sério, falando fundo do meu coração aqui. Me apoiou pra caramba, o também. Foi um grande parceiro e aí, aqui bigodão, do canal. Apesar de é quase matado com requeijão. Apesar de ter quase matado então, com Não vejo inscritos. É A gente chegou nos 100 mil inscritos. Ou seja, vamos fazer esse vídeo pegar 100 mil likes, tá certo? <risos> Oh, Deus, oh, meu. Oh, meu Deus, meu oh, Deus, oh. essa quantidade de muito. é Muito like veio fora, tá bom. Meio fora da realidade meio fora, mas, mas cara, fim. como vocês chegaram nesse ano ainda, dia 30 de dezembro hoje Mano, esse cabelo aqui vai ficar azul, né? Vamos cumprir, mano, com a promessa aí que eu fiz pra vocês que se esse ano chegasse, eu ia mudar a cor do meu cabelo E chegou, e eu tô muito feliz mesmo então, gente, espero que vocês tenham gostado desse mini-vlog aqui, né? Comemorando o 100k, eu queria agradecer demais a vocês. E lembrando que esse meu cabelo aqui vai ficar, bem provavelmente, azul. Então não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se inscrever no canal, é nóis, tamo junto. Um beijão no coração de cada um. Tchau! Falou! -se.